Fala galera, beleza? Tô contando aqui com mais um vídeo, dessa vez galera, eu tô trazendo pra vocês mais uma gameplay, Bom oh, rapaziada, mano, mano, na moral, eu tô puto, mano, já é a terceira gravação que eu gravo e eu gravei errado, mano, então bora lá, rapaziada, palgada aí, mano, faz tempo que eu não trago um joguinho de palgada aí pra vocês, e rapaziada, comenta aí, eu quero tá trazendo um jogo de terror pra vocês aí, comenta aí, é, se eu devo, não... Eu não trazer o 2 aí é um jogo de terror muito foda eu ganhei eu ganhei de graça na PSN eu comenta aí que você se vocês querem que eu traga esse esse jogo para vocês mano tô sumindo meio cara em play, tô sumida aí ah, deixa o like aí para eu voltar mano. Se vocês quiser também vídeo todos os dias aí comenta aí para mim saber é comenta um é, vídeo todo dia e comenta dois vídeos três vezes por semana beleza vou estar tá trazendo eu, mano até tenho como trazer tá ligado mas eu mano, não trago porque às vezes rapaz rapaziada não gosto. Aí eu não vou trazer uma coisa que, não, que a rapaziada não gosta Mano, bora lá mano, esse daí eu nunca joguei não esse. Ah não, já joguei mano Já joguei esse mapa aqui é do bagulho giratório aqui mano É, consegui, consegui, consegui Mano, já percebi que no pau gás tem que ter paciência, tá ligado? Que mano? merda? Hein? Não pode ser afobado não mano Que bugou, mano As bolotas aqui mano, as bolota Aí passou, passou Quem passou, passou Quem não passou, passou É verdade Sei, passei, passei, passei Consegui passar Segurar alguém, vou segurar alguém Segurar alguém, segurar alguém. segurei alguém Uma foto, homem Tchau velho ah não, cai embaixo, tá tudo certo, tá tudo certo, cai embaixo, cai embaixo, cai embaixo, é melhor cair embaixo, é melhor ir por baixo, quero segurar alguém, quero segurar alguém, aí, aí, padrão, padrão, padrão, padrão, aí caramba, tá bugando aqui, mas tá bugando, meu favor, ligado? vai, vai, tô chegando, tô chegando, bora time Aí caramba, consegui porra, bora o show, ah, esse daí não foi tão difícil não, achei que, que ia ser mais difícil esse daí, achei que ia ser mais difícil esse daí, hein. aí seus otários, o cara com cabelo de, de unicórnio aí mano, seus otários, caíram. mano, bora lá mano, bora lá mano, Quer chegar nas quartas de finais na última, último vídeo, mas vamos ver se eu vou conseguir chegar na quadras de final. se vier um bão aí, se vier um bão, não vier um, aqueles que trola tá ligado, aí nós tá dentro, ah não, esse daí é pra acabar hein, mano, esse daí é pra acabar aí mano, elástico que vai sumir, que vai parar, ah não velho, isso aí não mano, vou ficar tranquilão aqui na minha, tá tranquilão, ah não, ah não, não, que porra é essa mano, ah não, ah não, na moral, isso aí da partida, ah hein rapaziada, bora lá hein, bora lá hein, agora vai mano, agora mais mano, Pô, aquele bagulho lá me trollou mano, eu sabia que ia me trollar aquele bagulho lá mano, olha não quero coisa que me trola hein mano, não quero coisa que me trola não hein, geral tá indo para não, não mano, tá aí rolando mano, ah não mano, na moral mano, ganhar uma nessa aqui, mano. Consegui, hein, mano. Consegui, geral. Ah, trouxe Ah, não, mano. caiu todo torto, mano. caiu todo torto. Que viagem. Consegui, consegui, consegui. consegui. Passei, passei. Passei de novo. Passei de novo. Consegui. Passei, passei. Passei. Caralho, tô passando geral agora, mano. Passei. Caralho, passei geral agora, mano. Tem um loop agora, mano. Aí, calma aí, calma aí, calma aí. Oh, nice. Aí, no amarelo, no amarelo. Nice. O Amarelo de novo Nice Aí é porra, passei de novo Bora para as quartas de finais, hein? Bora para as quartas de finais, hein? Esse daí eu já joguei, mano. Já joguei esse daí. Esse daí é bom, esse daí é bom. Esse daí não é troll, não, mano. Ah, não, não, não, não joguei não. Esse daí é troll, esse daí é troll. Ah, não, joguei no, no jogo passado, mano. Tava jogando antes, eu, Não, não joguei não. Parecido, parecido. O que tem que fazer nessa porra, mano? Ah, saquei, aqui, mano. Saquei, Ah, não. Caralho, mano, mas pra cair no bagulho ali é difícil, hein, mano. Tem que. Caralho, caralho. Não gostei, não gostei. Não gostei. Ah, mano, quase, velho. Quase, mano. Até qualquer loja isso aqui, mano. Entendi não, mano. Ah, tem que ficar. Hum, entendi. Tá aqui, ó, paçoca. Tá aqui, ó, paçoca agora. Tá aqui, isso aqui. Tá aqui, tem que ficar mais tempo ali, mano. Ah, mas o boneco não pula, velho. Que viagem, mano. Ele pulou, pulou, pulou. Caralho, caralho. Quase, mano. Quase foi, quase foi, quase. Vou nesse daqui de baixo mesmo, é melhor. Ah, mas na moral, mano. Na moral, não entendi nada do jogo, não, mano. sabe que era pra fazer não, mano. Ah, na moral, mano. Bora lá, rapaziada. Não tô, não tô satisfeito com o meu resultado, hein, mano. Vou tentar buscar buscar o Hexa aqui, mano. Vou buscar o Hexa é pra nós, né, mano. Vou buscar o Hexa é pra nós. Bora, bora, bora, bora. Vem, vem, vem. Aí, é, é? aí, aí. carai. Abre a porta aí, abre a porta aí, meu. Aí, passei, passei, passei. Tá o Hexa é pra nós, né, mano. De novo, passei de novo. Porra, mano. Porra, mano. Na moral, mano. Tá lagando tudo, velho. Aí, porra, rapaz. Não! Véi! Que mentira, mano. Na moral, mano. Porra, rapaziada, pro vídeo foi esse aí, mano. Se vocês gostaram. Deixa o like, eu tô passando aqui. Deixa o like aí, mano. Tamo de volta com a gameplay aí. Quero trazer o Outlet 2 aí pra gameplay aí, mano. Só que eu tenho que jogar de noite, né? Porque vai ser mais mais da hora ainda. É isso aí, rapaziada. Deixa o like aí. Comenta aí se vocês querem vídeo todos os dias. Ou vídeo três vezes na semana. Comenta um aí. Vídeo todo dia. Comenta três, dois, é, três vídeos na semana. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fui. Oh, oh,